primeira vez que você também usa? Hum. Nossa. Mas você compra tênis e guarda, né? Pelo hum. amor de Deus, você vai mudar isso comigo. A gente pode morrer a qualquer momento, a gente tem que usar as coisas que a gente compra. Isso aqui eu, eu comprei, ó. Oi. Calor, estamos passando calor, porém? <risos> ah. Porra. Qual é o nome desse tempo aqui? É. É hum. É isso aí que ele falou, gente. Hum. Quem protege o tempo? Com os guerreiros que protegem o tempo? É seu? É qual? É meu, é O meu é a ovelha. É. Deixa eu ver. Já pronto, seu. É seu. É. Emily, é mesmo. É mesmo. E o seu é a serpente, né? É cheio oh, Tona, tonamu, né? Tenamu. Tenamu. Que é o bambu, gente. Bambu. Hum. Wow. Tem uma história muito bacana que eu preciso contar pra vocês de como o templo Redon foi construído. Lá pra 1376, havia muita seca na Coreia e os coreanos, eles eram um povo agrícola, né? Então eles tiravam a sua comida do, dos vegetais e essas coisas assim. Como não estava chovendo, eles estavam na seca, o povo estava passando fome, estavam tristes, com raiva. E um monge sonhou com o rei do mar, Yong-wa, Yong que é o rei dragão. Os asiáticos eles acreditam que o dragão ele pode controlar a chuva, a neve, o sol e o tempo. Então, nesse sonho, o rei dragão falou para o monge: construa um templo e as coisas irão melhorar. E foi assim, foi por esse motivo que existe o templo de e Yongu-a. lá em cima do chão, para de cochear, não Oh